Fala galera, eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vinda a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui em mais uma lenda nova, mais uma casa assombrada para fazer mais uma exploração para vocês. Foi-nos passada a localização e essa casa aqui, né, Thaís? Sim. Viemos aqui, ó. Pessoal, olha que nós estamos no meio do nada, uma floresta no fundo dessa casa e. Falaram que essa casa é assombrada. Não falaram o que realmente acontece aqui, né, Thaís? Uhum. Não sei se falaram que ela é assombrada porque ela está abandonada. Pelo que parece, faz um bom tempo que ela está abandonada. Está né? nascendo uma árvore dentro dela. Tiago, deixa eu te falar: quando a plantação crescer, nós não conseguimos chegar aqui. Não consegue olha o jeito que vir. plantaram, pessoal, bem rente à casa. Sim, nós teve que vir de lá, pessoal, deixar o carro atrás da mata, subir aqui, ó, para chegar aqui. Anda um bom tanto, né, Banda. Thaís? E a casa está aqui, pessoal, a gente vai fazer a exploração, vamos fazer o reconhecimento, ver como que é essa casa, pra gente estar voltando é, um dia de madrugada para fazer a investigação sobrenatural, que vai sair lá no Thiago Furacão. Hoje a gente vai fazer o reconhecimento, essa casa aqui, pelo que parece, ela já faz muito tempo que ela tá abandonada. Ah, gente. Thiago, eu acho que aí deve ter uns 20 anos. Galera, deixa o like, se inscreve no canal e bora pra mais uma exploração. Thaís, tá olha ali, aquela parte ali, daquela... Como que chama aquele? Um pilar, né? Pilar. Olha ali como casa. que está, cara. Aham. Uhum. A árvore está nascendo aqui dentro, pessoal. Ó, tamparam, parece que a... A janela, a né? né? Não olha, tem mais Olha medo. aquela cena lá, cara. Nossa, a porta tá aberta ali. Não sei se pega ali. O, oh, Não sei se... Falaram que ela é assombrada porque ela tá abandonada, mas locais que é abandonada assim, entidades pode se apegar Sim. também, se apossar também. Sim. Ou acontecer alguma coisa nessa casa então. também, né? Vamos dar uma olhada aqui. Tem alguém aí? Licença, ó, era Licença? Uma... Aqui. Quero uma arinha, né? Quero uma arinha. Ó. O que? Parece é uma coisa que nova. Testar? Testar? Sim, você já deixa. Escuta. Pessoal, não sei se está pegando, mas está fazendo um barulho. Ó. Será é que tem gambá? não sei. Nossa, olha como que tá. Que provavelmente era uma sala, né? Tinha é a casa boa, tinha piso e tudo, cara. É? Eu não sei se você viu alguma coisa, Só que, que não, não era pintado, né, meu? Não. Tá estranho esses barulhos, né? Tá. Olha, amarrado no... Amarrado no tá aqui Pode deixar cara Suma daqui. Aí é bicho grande, mano, peraí, Débora. Será que não é almoçadão, não, né? Aqui é a cozinha. Não dá pra saber onde está. Olha, Tiago, cozinha é grande pra caramba, cara. Caraca. Valeu Deixa eu mostrar os detalhes. Cuidado, hein? Vou olhar aqui também, porque gostei cobras. Ela tá fazendo muito barulho. Oh, Olha a porta aqui foi lacrada, hein, Thaís? Ah, Escutou? Ó. tá com a gente? Não dá pra saber o que, que é, cara. É. Tô cometer que que com medo de cobra aqui. O que você acha que é? Eu não sei, cara. Cara, se apareceu alguma coisa no pé aqui que você não vai Parece ver. que tá correndo, não parece? Parece que tá correndo, mas não tô vendo nada. Vamos entrar ali nos outros cômodos pra ver. Cara, essa casa é muito grande. Uns cômodos grandes, não é que ela é grande, os cômodos dela são grandes. Um eu não quero. Vamos seguindo já. Ixi, nossa! É de Dois, oito. não é? Um, um só. só. Ai meu Deus, ele vai voar. Não vou meia não. Gente, olha lá. Ai, oh, ele tá olhando. Ele tá olhando para mim, cara. Como pode? Tá vendo? Aham. Uhum. Parece que Está Tá te encarando. Olha. ele tá vendo você passando aqui meu o bagulho. Deixa eu ver. Vai mexer na orelha, cara. Melhor, ela tem um. Buscando aqui. Tem algumas marcas ali, ó. Aí, Tiago, viu? Ai, tia, ah, é se lascar, não, mano. Caramba. Ah. Ai, Tiago! isso? Não, você, vai, você tá lascada comigo, velho. Você tá lascada. Ai, ai, ai. Quase morrendo o coração. Ah, tem tá uns pisos aí, hein? Ai, susto, vagabundo. <risos> vagabundo, eu tô trabalhando. Você tá chegando de vagabundo? <risos> ah meu Deus. Daqui, você tem medo de entrar. Ela tem medo de. Indo. Daqui, solta. Ela tem medo de entrar no local? primeiro você fazer isso aí uma cobra então mas a vida é assim a ah, galera olha Estou... é que marca tá olha aqui aí galera você marca é marca de, de, bicho, de tchau. bicho cara patas que subiu por ali pode ser de um bar pode ser onça Atrás de você. Onça, não, onça não tem como. Não, você foi. Eu já tava lá porque você falou onça. Onça não tem como, ali você vai fongar. Mano, só pra me te assustar mesmo. Não, tá você não vai me assustar mais. Eu vou. Uh, Assustou, né? Não. Assustou sim. Olha a lanterna que... O que, que você acha que pode ser que assombra isso, cara? O que, que você Caralho. acha, Juliana, assim? Sentiu alguma coisa? A minha experiência em locais é assim, pessoal. Tem alguma coisa muito estranha. Aqui. Escuta. Agora passa aí. Agora eu Tem alguma coisa muito estranha no fogo dessa casa na hora que a gente entrou. Pode ser algum bicho. Oh. Agora passa aí. Ou. Alguma... passar aí tá aqui na árvore, tô é, Ou alguma coisa.. Não gostou que a gente entrou aqui. Tem um clima muito pesado aqui dentro. Então, é. Tá senti um clima muito, muito pesado uma energia ruim aqui dentro dessa casa não sei o que possa ser não sei se foi por isso que abandonaram essa casa mas alguma energia muito ruim tem nessa casa aqui e você acha que rou puderam roubar porque eu tô achando que roubaram fiação, as coisas tá vendo A tomada aqui ó Sim, eu, cara. não tem tomada olha aqui ó olha como que eu tô me arrepiando você não consegue tá pegar bem. tô tudo arrepiado galera é. tá vendo os uhum. pés do meu braço tô tudo arrepiado eu não sei, cara, eu não sei, mas tô todo arrepiado dentro dessa casa, oi? e não para, cara, não para. Será que aconteceu alguma tragédia aqui? Não sei, cara. Ou pode ser também, Thiago, é. como a casa ficou abandonada, né, por algum motivo foram embora, Sim. alguma coisa se apossou, né, que não, a gente alguma, sabe isso. Alguma entidade se é. pode se apossar Você local. viu ali, ó, colocaram o piso só em cima da onde vai a pia, ó. Verdade. Mas é grande, né, Thiago? Os cômodos não, dela. Não, é grande, ó. Aqui, pessoal, aqui é a sala, né? Só pra vocês entenderem, aqui é a sala. Aqui, ó, onde nós entramos. Cozinha, dois uhum. quartos e o banheiro. E... Parece que parou aquele barulho. Parou. Ó, parou e eu parei de ficar arrepiado. Tá vendo? Então eu passaria ele na... Tem um Vou sair aqui fora. Eu não dar não, uma aqui. fora Isso. dela. Assim mata, pessoal, perto de mata, muito, muito despacho acontece. E pode ser muita entidade que vai.. E tem um rio aqui embaixo, é. né, Thiago? Então, então lugares pode ser assim. Que, como, se é algum... é, pode ser alguma coisa da, da mata, do rio. Ou alguém fazendo algum despacho. Ou alguma entidade vem se aposta do local. Ó, passando então, é por aqui. Pra poder saber só fazendo a investigação mesmo. Mas que tem coisa pesada nessa casa tem. Ó, tem um cano ali, ó. Viu? Talvez era de fossa. Com uma cadeira ali, enterrada. Eu acho que aí deve ter Ó, A janelinha do banheiro. É, uma casa. Ó. Dá pra gente vir um dia aqui fazer a investigação. Fazer a investigação sobrenatural. E é isso aí, cara. Vamos ver ali por, por trás de vocês. Já mata lá, pessoal, ó. A gente teve que atravessar um, um, um triozinho mais ou menos por aqui, né, Thaís? É. Ali, ó, ali, ó naquela parte ali, ó, tá aquele mais caro. Acho que na câmera não vai pegar, que estamos falando. A teve que entrar por ali, ó. O carro uhum. tá atrás dessa mata e nós veio pra cá. ver aqui. Um buracos aqui, deve ser é, da fossa. É, né? eu acho que é fossa, é até perigoso chegar perto, tchau. É perigoso ter, ter mato ali. Thaís, vamos, vamos aqui na sombra aqui. Isso aqui é pé do que cara? Um aqui, ó. Alguém sabe o pé do que que é isso aqui? Isso aqui é aquele... na é co coloral? Não sei não. Galera, vou encerrar esse vídeo por aqui fazendo mais uma exploração. Ali dentro da casa não tem muito que que mostrar, o que entrar. Fiquei todo arrepiado entrando ali dentro. ali. É algo muito ruim tem dentro dessa casa. Algum, algo pesado, energia negativa tem dentro dessa casa. Mas é isso aí galera, se vocês quiserem que a gente volte aqui nessa casa de madrugada Para tentar descobrir o que realmente assombra essa casa Deixa muito like, deixa nos comentários Até a próxima, tamo junto, é nóis, falou! Fui.